E aí gosta de dar risada Então se você quer rir Você vai rir aqui E quando terminar aqui Você vai no vídeo da Bruna TV também Que fez um vídeo muito legal Que são cinco historinhas minhas E cinco historinhas dela Sobre realidade do Instagram Que está ó sensacional! E o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e vai estar lá no final, na indicação do vídeo que eu sempre deixo pra vocês. Então vão lá, assistam, deem joinha, falam que vieram aqui do canal daqui, né, pra ajudar aqui, pra quem ficar, tipo, <risos> se achando assim, sabendo que ela tem leitoras maravilhosas e fiéis como vocês. E deem joinha aqui nesse vídeo. Vamos nessa! Por que que eu sou enjoada? Poxa, eu tava gravando um vídeo mal feliz... Pra quem gosta de mim, ah, oh, meu que raiva, tive um bom trabalho pra fazer o um vídeo. Meu, ainda me chama de Joana, velho. Né? Por que? Por que meu, odiei, oh! mano, por que tá tão legal no vídeo? Mentida, metida eu sou uma mentira, não quero mais, bem. Ai oh, meu Deus, você viu essa Putiane? Olha o tipo dessa menina. Acabou de postar vídeo de dicas. Gente, vídeo de dicas. Que falta de criatividade. Pelo amor de Deus. Ai, só um minutinho, amiga. Só um minutinho. Eu já falo com você. Deixa eu anotar aqui. Fazer vídeo de dicas para a semana que vem. Deixa eu até olhar a capa dela. Vou fazer igualzinho. Oi, amiga, voltei. Cara, tu acredita que essa menina ridícula, cara de bunda, me deu até presente de Natal? Sério, eu tenho certeza que ela fez isso só pra me humilhar, porque ela adora fazer isso, ficar se achando melhor que eu. Meu Deus do céu. Ai, não suporto nem olhar na cara Ah, entendi, não, beleza, então vai lá, amiga Vai lá, a gente se fala depois, tá? Beijo, queridinha, tchau Fazer o que, né? Vamos comentar Seu vídeo, vamos comentar, né? Amei Queridinha Essa minha Amiga Tem futuro Deixa eu dar meu dislike aqui Ai, acho que eu vou margar Dia hoje para ficar respondendo comentários, né? Assim. Que? Você não usou aparelho não? Seus dentes são bem tortos. Como assim, querida? Tortos vão picar seus dentes depois que eu der o morro na sua boca. Se liga e vaza daqui! Que cocô! A gente tem um trabalhão pra durar só um dia. Me poupe qual é, ah. querida! Oi, gente, tudo bem? Que bom, porque comigo não tá tudo bem. Pois é, minha avó morreu. Meu cachorro não para de ter caganeira. E não importa o desodorante que eu passe, que eu nunca para de perder esse barco. É difícil essa vida, sabe? Não é fácil. E pra piorar, eu ainda perco uma semana gravando um vídeo aqui pra vocês. E ninguém assiste! Ninguém dá joinha! Ninguém compartilha com os amigos, sabe? É difícil, sabe, gente? Ninguém me dá presente, ninguém me manda desodorante, ninguém manda carta pra Globo dizendo que é bom pra Globo. Calma, tá? Eu sei é o jeito de vocês me ajudarem a ficar menos triste, tá? Vocês podiam, sei lá. Não é clicar em gostei aí. Se inscrever no canal aí também, não tem problema. Eu podia estar tá matando, roubando, prostituindo. Mas eu sei dormir dormi feliz. pelo que me deixaram feliz porque eu tô tão triste. Vamos lá gravar. Que bordão que eu coloco. Acho que não dá nada se eu copiar o bordão de alguém. Copiar um bordão sucesso, acho que ninguém vai reparar. Oi, gostosas! Tudo bem com vocês? Não. Olá, meninas e meninos! Olá, galerinha do YouTube! É. Oi, oi, gente! Eu acho que tô... já sei. Oi? Cara de boi. Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas comprinhas que eu fiz na Dolce Cabana de Paris. <risos> vocês não vão acreditar! Eu fiquei 10 dias em um hotel maravilhoso na frente da Torre Eiffel. Tudo pago com tudo, incluso. Pelo meu pai. <risos> E foi incrível! No momento que eu pisei o meu pezinho de puma, aquele tênis maravilhoso, nova coleção da Rihanna. Fui é a primeira a comprar. <risos> Pensei, menina, você tem que registrar agora esse momento. Pega logo, pega já esse iPhone 6S Plus da sua Clotes da Prada e registra esse momento inesquecível pra passar as leitoras. Vocês sabem como é, né? Ah, é. Vocês não sabem, Ah, Watch back, back, watch back, Agora eu vou no canal daqui, comentar todos os vídeos dela. sigo de volta para ganhar todos os seguidores dela. E, claro, não vou nenhum vídeo até o final. Dorei. Segue de volta. Que eu sigo. De volta. Oi, gente. Eu estou aqui pra avisar vocês que esse mês inteiro vai ter vídeo no canal Pois é, gente, todos os dias, desde hoje até para sempre, vai ter vídeo todos os dias Além disso, eu vou responder todos os comentários de vocês em 30 segundos, no máximo Vocês não vão ter que esperar muito, eu vou ficar ali, ó, ó, ó, ó, 24 horas Não vou dormir mais, entendeu? Só não se preocupem com as olheiras Outra coisa, lá no blog vai ter três posts por dia é isso aí, gente, era só isso mesmo que eu vim avisar vocês e até amanhã no nosso primeiro dia de vídeos todos os dias. Oi, gente, quanto tempo? Então, gente, eu tô aqui pra pedir desculpa por esses três meses que eu não postei vídeo nenhum dia e também por ter excluído o blog e por não ter respondido nenhuma de vocês. Tá foda, sabe? Tava difícil e... Na verdade, hoje eu tô aqui só pra avisar vocês que eu também estou encerrando o canal, que além de não ter tido vídeo nenhum dia, não vai ter mais. E agora eu decidi que eu vou seguir a minha carreira de dentista. Então é isso, pessoal. E vão no meu consultório, sabe? Vão no meu consultório, porque essa semana eu vou estar fazendo limpeza e clareamento em 30 minutos em todas as pessoas de graça. Então vão lá, hein? Ah, e quem for ainda vai ganhar um pirulito, hein? Espero vocês lá. <risos> Falei que eu ia postar vídeo hoje e eu não consegui terminar de editar. Vou publicar no meu, na minha fanpage, né? Porque já tem gente me xingando no Instagram, né? Por que será? Eu falei que eu ia postar segunda, mas daí não deu. Daí eu falei que ia postar terça, daí não deu. Daí eu falei, não. Eu pensei, vou tirar mais um dia pra eu, pra eu editar e eu vou falar que eu vou postar na quinta. Só que daí, na quinta-feira, eu tive prova, daí não deu. Aí na sexta eu dormi demais, daí não deu. Eu não entendo por que as pessoas são bravas, vou falar, gente. Não deu sexta, mas vai sair amanhã. Mas e se amanhã? Eu saí. Então, gente, vai sair depois de amanhã. Deus! Gente, volta um inscrito pra chegar nos meus mil inscritos. Meu Deus! Meu Deus! Vai! Vai! Vai, pô! ah, Cheguei! Cheguei! Cheguei! Que eu já não falo mais com a gentalha, entendeu? Venha, tesouro Não se misture com essa gentalha É isso aí, tchau!